Oi, tudo bem? Ei, tudo bem? Eu vim fazer minha matrícula. Ah, posso escrever? Ah, você quer fazer a matrícula? Você trouxe os documentos? Aqui. Ah, legal. É, o, o comprovante da eleição. Poderia escrever? Eu sou surdo. Ah, tá aqui. Legal. Ah, legal. Tudo bem. A gente vai fazer sua matrícula. Seja bem-vindo ao IFES, hein? E vamos procurar o responsável pelo NAPNI. NAPNI? Que vai fazer a apresentação para você do IFES. Vai te mostrar... Bom, aí você vai encontrar... Escreve, eu não entendo. O que é isso? É alguém para te mostrar como funciona. Alguém que pode falar libras, ah, entendi. te ajudar, okay. né? Oi, bom dia. Olá, bom dia. Eu vim fazer a minha matrícula. Ah, tá. Meu nome é Daniel. Calma, calma, eu não entendi, mais devagar. Meu nome D A N I e L. Meu sinal é. Ah, isso. Daniel. Bom, bem-vindo aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Obrigado. Você trouxe os documentos? Sim, esse é o Histórico Escolar, a identidade, o CPF o endereço e a carteira de reservista. Está tudo aqui. E o comprovante de eleição? Sim, sim, sim. Também está aqui. Bom, seja bem-vindo, então. Obrigado. É, nós dois vamos conhecer o NAPNE. A gente. Bom, vou te mostrar os laboratórios de informática e também a biblioteca. É... Outros espaços dos professores, coordenadores, e conhecer espaços diferentes. Vários espaços. Entendi. Tudo bem, vamos? Vamos lá.